O comandante de U-Boat alemão tenta um ataque ousado a uma base naval britânica. Enquanto navega entre navios naufragados para manter o inimigo para fora, de repente avista uma corrente à sua frente escondida na água. Ela obstrui seu caminho e poderia prender seu submarino. Ele manobra rapidamente para evitá-la, uma jogada arriscada em águas rasas. Se a sua embarcação for pega pela corrente e virar,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 Nas primeiras horas da Segunda Guerra Mundial, Hitler permitiu que seus comandantes de U-Boat caçassem alvos inimigos. Montreal, o Atenia levava americanos, canadenses e refugiados fugindo da Europa. Para os alemães, afundar o Atenia foi mesmo uma vergonha. E se parecia muito com o incidente do Lusitânia, da Primeira Guerra Mundial, que deixou os Estados Unidos próximos a entrarem na guerra contra a Alemanha. É exatamente o erro que Hitler queria evitar quando exigiu que seus capitães de U-Boat seguissem o um protocolo de submarinos de atacar principalmente alvos militares britânicos. É muito embaraçoso para os alemães que um U-Boat alemão afunde um navio de passageiros e crie outro incidente que possa ser usado pelas forças britânicas como propaganda. Então, eles negaram abertamente serem responsáveis por afundar o Atenia. Hitler ordena que seus comandantes de U-Boat tomem ainda mais cuidado ao atacarem. Green agora deve encontrar um meio de afundar embarcações sob maior escrutínio. No dia seguinte, a tripulação do U-47 avista uma embarcação zigue-zagueando nas primeiras luzes da manhã. Preen chega mais perto. A equipe de armas do U-47 se prepara novamente para a ação. Preen dispara um tiro de aviso para sinalizar ao navio SS Bósnia para que pare. Ao invés disso, o cargueiro tenta fugir. Nessa ocasião, o capitão, bastante ousado, ele decide que quer mesmo escapar do U-boat. Ele não sabe ao certo se leva ou não vantagem na velocidade. Então ele aumenta a velocidade enquanto envia o sinal SSS, que significa que está sendo atacado pelo submarino. Para os submarinistas alemães, essa situação evidencia que o protocolo de submarinos é impraticável. Eles precisam ir à superfície e confirmar a identidade do navio, mas ao fazerem isso, tornam-se vulneráveis a ataques. Pode-se dizer que os U-boats lutaram com uma mão amarrada nas costas nas primeiras semanas da Segunda Guerra Mundial. Entretanto, ao solicitar apoio militar, o Bosnia se tornou um combatente ativo. Então, quando o Bosnia tenta escapar, Prin ordena que seus atiradores disparem direto na embarcação. Os disparos alemães acertam o alvo e um incêndio se inicia. A tripulação britânica se apressa em abandonar o navio e vira um bote salva-vidas no processo. Seguindo o protocolo de submarinos, Green oferece assistência aos marinheiros britânicos e sinaliza para que um navio norueguês de passagem receba a tripulação mercadora. Certificando-se da segurança deles, se prepara para lançar torpedos no SS Bósnia. Ryan permite que a maioria da sua tripulação venha para cima dar uma olhada. Aquela é a primeira vez que vem um torpedo atingir um alvo real. E ninguém sabe ao certo o que vai acontecer. Então, ao contrário de Lamp, afundando o SS Atenia... Lamp precisa esconder o que fez. Priam seguiu o protocolo de submarinos, portanto Reich pôde assumi-lo como o primeiro abate por submarino da Segunda Guerra Mundial. Mas em 8 de setembro, horas após Priam ter afundado um terceiro navio, o comandante em chefe das operações de U-Boat, Comodoro Carl Donuts, chama Prim de volta. Ao chegar na Alemanha semanas depois, Donuts o convoca para uma reunião. Na mesa em frente a Donuts, há um mapa. Todo oficial naval alemão conhecia a história de Scapa Flow da Primeira Guerra Mundial. É um lugar de vergonha para a frota marítima alemã. Dönitz tem um plano audacioso para dar um golpe na Marinha Real Britânica em seu próprio porto. Ele oferece a missão a Gunther Prien. 1 de outubro de 1939. O comodoro Karl Dönitz, comandante em chefe das operações de U-Boat alemãs, apresenta ao Capitã Gunther Prien uma oportunidade única. Uma chance de atacar a frota britânica na segurança de seu próprio porto, Scapa Flow. Scapa Flow é um ancorador maravilhoso, é enorme. Vem sendo usado há muito tempo, os vikings o usavam, mas tornou-se proeminente. Uh, na Primeira Guerra Mundial, quando se tornou a principal base da grande frota. Localizado nas ilhas Orcades escocesas, Scapa Flow fornece acesso e proteção tanto ao Mar do Norte quanto ao Oceano Atlântico. Permite que uma frota lá impeça navios inimigos de saírem para o Atlântico ou mesmo tentarem e permite um bloqueio à Alemanha. Já durante a Primeira Guerra Mundial, os britânicos protegeram as três entradas principais com redes contra submarinos, navios naufragados de bloqueio e até minas. Várias tripulações de U-boat alemãs tentaram invadir. A última tentativa foi em 1918 quando o capitão do UB-116 acreditou ter encontrado um caminho. O comandante alemão pensou que o canal principal para escapa-flow estava tão movimentado com navios aliados que deveria estar livre de minas. Ele submergiu e foi direto para a entrada principal. Mas o comandante alemão estava terrivelmente enganado. Quando o submarino passou sem saber por um sistema de detecção... ...um loop de indução detonou todo o campo minado. Explodindo o submarino e sua tripulação em pedaços. Agora, apesar dos obstáculos, Dunnets acredita que um comandante de submarino habilidoso conseguiria penetrar nas defesas. Eles apresentam fotos de reconhecimento aéreo e mostram uma abertura na fortaleza britânica. Apesar da maioria das aproximações a Scapa flow aparentarem estar protegidas, os britânicos ainda não protegeram completamente um dos canais ao porto principal. Com uma combinação de habilidade e sorte, um U-boat poderia passar despercebido para dentro da cova do leão. Depois de apenas um dia contemplando, Gunther Prien concorda em liderar essa missão secreta, codinome Operação Especial P. Mas a fim de planejar efetivamente, Prien traz seu vice-comandante e navegador para sua confiança. Eles se debruçam sobre tábuas de maré e fotos de reconhecimento para identificar uma maré alta adequadamente escura. Eles selecionam sexta-feira, 13 de outubro, durante a Lua Nova, quando o céu estaria mais escuro. A fase da Lua também significa maré mais alta, o que permitiria que o U-47 navegasse pelos canais rasos até Scapa flow Eles também notam que essa Lua Nova é a chamada Superlua, que ocorre poucas vezes ao ano, quando a Lua está mais próxima da Terra. Isso aumenta um pouco mais o limite máximo da maré alta. Mas 13 de outubro está a menos de uma semana. E Preen precisa finalizar o plano e equipar seu submarino, o U-Boat U-47. A operação permanece em segredo. Preen não pode compartilhar detalhes da missão com o resto da tripulação. Então, eles carregam o U-Boat com o mínimo possível de comida e combustível, sem saber que seu destino são as Ilhas Orcades. Substituem a maioria de seus torpedos de ar comprimido por outros movidos à eletricidade, para obter uma vantagem tática. Durante a década de 20, a Reichsmarine ou Marinha Alemã, desafiou o Tratado de Versalhes e desenvolveu o torpedo G7E em segredo. Os torpedos antigos eram movidos a ar comprimido, então deixava um rastro de bolhas, tornando o caminho do torpedo visível. Desta forma, isso dava um tipo de informação sobre a posição do U-boat. Apesar de um pouco mais lentos, o G7E movido a eletricidade não deixa rastro de bolhas, o que pode ser uma vantagem crítica no ambiente apertado de escapa -flow. Também tiram o material confidencial do U-Boat caso o plano falhe. Dentro de dias, estão prontos. O U-47 parte discretamente e vai para o norte, em direção às Ilhas Orcades. Depois de irem para o mar aberto, a tripulação notaria que Preen mudou completamente a tática em relação à primeira patrulha. Agora, ele só viaja sob a cobertura da escuridão. Se há sinal de contato na superfície, mergulham para fora de vista. Durante a última jornada, ele era muito agressivo, usando a luz do dia para avistar o inimigo, para destruir navios comerciais inimigos. E agora ele está se escondendo e não ataca nada no caminho. A tripulação de Gunther Prien deve estar se perguntando se seu comandante perdeu a cabeça... ou a coragem. 12 de outubro de 1939. Lieutenant Gunther Brien, comandante do submarino alemão U-47, navega pelo Mar do Norte. Agora, em sua segunda patrulha de guerra, a maioria da tripulação não está ciente de sua missão secreta, infiltrar-se em uma das principais bases navais britânicas, Scapa Flow. Após dias de uma tática cautelosa, o U-47 emerge depois de escurecer numa tempestade com força de vendaval. Viajar na superfície em uma tempestade severa ou em um vendaval é algo terrível. Porque é uma embarcação muito pequena que é facilmente empurrada pelas ondas. De cima, é quase impossível avistar ameaças. Também é fisicamente desconfortável para a tripulação. Especialmente para aqueles abaixo do convés, alguns dos quais ficam enjoados. Se imagine sentado abaixo do convés em um pequeno tubo de metal com um cheiro de óleo diesel e corpos sem banho, o que torna ainda pior o desconforto. Apesar do clima, Preen tem um prazo apertado para chegar às órcades. O tempo está passando. Ele tem uma janela muito restrita. Precisa atacar o escapa-flow na noite entre os dias 13 e 14 de outubro. Prin segue na superfície para continuar sua travessia o mais rápido possível, ao invés de mergulhar para evitar o mar bravo. Após a longa noite de sofrimento, Provavelmente é um alívio quando prim leva o U-47 para descansar no assoalho marinho perto da costa da Escócia. Mas sua travessia tempestuosa teve um custo. Engenheiros descobrem água do mar no óleo lubrificante. O que Prynne sabe que poderia comprometer sua missão em um momento crítico. Ele não pode arriscar. O verdadeiro perigo de óleo lubrificante contaminado é o risco do dano severo ao motor no exato momento em que tentar entrar furtivamente em um ancoradouro defendido como Scapa flow onde precisa de todos os sistemas prontos para a ação. Os homens se apressam em trocar o óleo, reparar o dano e devolver o U-47 à sua forma de combate. Com a noite de tempestade e reparos mecânicos para trás, Pryn junta sua tripulação cansada para finalmente revelar a missão. Acredito que a reação da tripulação do U-47, quando souberam do objetivo de sua patrulha, foi um misto de animação e também de muito medo. Não era exatamente uma missão suicida, mas havia alto risco de não voltarem com segurança para casa. O nome Scapa Flow seria reconhecido imediatamente. Especialmente na percepção alemã, o coração do poderio naval britânico foi a principal base naval da Primeira Guerra Mundial, onde a grande frota britânica, a frota de combate, estava reunida. Após a derrota da Alemanha na Primeira Guerra Mundial, os britânicos detiveram a frota alemã em Scapa Flow onde os capitães alemães naufragaram os próprios navios para prevenir que caíssem nas mãos do inimigo. Então havia a ideia de vingar esse tipo de humilhação. A tripulação do U-47 tinha a oportunidade de atingir a Marinha Britânica em casa e retomar a honra da pátria-mãe. Mas enquanto Preen acredita que conseguem entrar em Scapa flow assim que despertarem o porto com torpedos, ele não está confiante de que conseguirão escapar. Então precisam estar preparados para evitar que a tecnologia de U-Boat alemã caia nas mãos dos britânicos. Ele ordena que sua tripulação arme o submarino com cargas de afundamento, para que possa disparar os explosivos em caso de captura. Finalmente, na sexta-feira, 13 de outubro de 1939, Green dá a ordem para emergirem e começarem sua aproximação final à escapa Flow. Green e seu vice-comandante navegador selecionaram essa noite com a lua nova quase invisível para trilharem seu caminho na escuridão total e evitar detecção. Em vez disso, são recebidos por um céu cheio da iluminação pulsante da aurora boreal, as famosas luzes do norte. Sem a proteção da escuridão, a natureza pode afundar o plano sorrateiro deles. Outubro de 1939. O Capitão Lieutenant Gunther Prien, comandante do U-Boat U-47, cuidadosamente planejou um ataque à base naval britânica de Scapa Flow em uma noite sem lua. Mas em vez da cobertura da escuridão, ele se encontra entre as luzes brilhantes da aurora boreal. Mas ele sabe que tem uma janela de tempo apertada e somente uma chance. É como se fosse a chance da vida dele. Green dá ordem para traçar a rota para continuar a missão ele direciona o U-boat de quase 67 metros para a entrada nordeste de Scapa Flow. É uma passagem pequena, saindo de Home Sound, o braço norte chamado Kirk Sound, a sudeste da vila de pescadores de St Mary. A rota está cheia de navios de bloqueio parcialmente submergidos, naufragados pelos britânicos para deixar embarcações inimigas para fora. As fotos de reconhecimento aéreo indicam uma abertura larga o suficiente para se navegar com um U-Boat, com cerca de 15 metros de sobra. Mas eles precisam buscar as águas mais profundas, mesmo alguns centímetros a mais podem fazer a diferença. Preen dá ordens da ponte enquanto tenta conseguir atravessar. Eles cuidadosamente calcularam que essa noite lhes daria a maior chance de sucesso. Mas o timing tem que ser exato. Prin correu para chegar no início da água parada, logo depois do ápice da maré. Água parada é um período de 50 minutos em que não há corrente da maré. Ou seja, não tem água entrando e nem saindo de escapa -flor. Isso Significa que a embarcação pode manobrar na superfície mais facilmente, sem a corrente puxando ou empurrando. Mas esse plano já falhou. Prin perdeu a água parada por 22 minutos o que significa que a maré começou a baixar. Isso também cria outro problema. Como Prien perdeu a água parada, a corrente está empurrando o U-47 por trás, o que significa que o submarino está menos manobrável e isso ameaça empurrar a popa dele para o lado. A corrente da maré deixará ainda mais difícil a navegação entre os navios de bloqueio que canalizam a água pela abertura estreita. A coordenação de Preen com seu navegador deve ser perfeita para conseguirem manobrar. Preen passa o primeiro navio de bloqueio à sua direita, ou este bordo. Ele segue entre a costa e o segundo navio de bloqueio, mantendo-se no canal onde a água é mais funda. Quando as correntes começam a empurrar sua popa, ele percebe um problema. Uma corrente de âncora, imperceptível nas fotos de reconhecimento aéreo, estica-se a partir de um casco e está atravessada no caminho de Priam. A corrente de âncora está ligada à proa de um dos navios de bloqueio. Ela serve para manter o navio de bloqueio no lugar dentro de Kirk Sound. Não está lá para prevenir uma incursão inimiga. Ainda assim, Priam reconhece a ameaça. Ele vê a corrente tarde demais e agora precisa reagir rapidamente enquanto enfrenta as correntes. Graças às correntes empurrando a popa, a popa é empurrada na direção dessa corrente de âncora. Isso pode ser desastroso. Se o seu submarino for preso pela corrente e virar, há um risco grande dele ficar travado no chão. E se a maré estiver baixando, ele ficaria encalhado. A missão toda seria um fiasco. O submarino balança perigosamente perto da costa. Apesar de programarem sua chegada para a maré alta, a quilha raspa no assoalho marinho. Green ordena uma curva acentuada e rápida para evitar a corrente. E o motor de este bordo seguindo devagar adiante para ajudar a corrente a girá-los além do obstáculo. é arrastada pelo casco pronta para prender qualquer coisa enquanto a popa do U-47 começa a rodar finalmente o U-boat se liberta e desliza adiante a reação rápida naquele momento foi o que o salvou. Mas mesmo com os navios de bloqueio para trás, as ameaças permanecem. Eles passarão a 800 metros da vila de St. Mary e na superfície usando motores elétricos que são bem mais silenciosos que os motores a diesel. A essa distância da costa, ainda há o risco real de serem vistos ou ouvidos. Além da vila de pescadores, a água fica profunda e o U-47 entra no porto. É o primeiro submarino a entrar em Scapa flow na Segunda Guerra Mundial. Mas de acordo com alguns relatos, há uma luz vindo da costa. É nesse momento que o U-47 é quase avistado. Viagem Geographic 14 de outubro de 1939, Ilhas Orcades, Escocesas. O Capitão Leutend Prien, comandante do U-Boat 147, conseguiu entrar no porto britânico de Scapa Flow. Mas antes de completar sua missão de atacar navios britânicos, uma luz da costa iluminou seu submarino. Parece ser um farol da vila de St. Mary, a menos de 800 metros. Sem saber se foram avistados, Preen não tem escolha além de seguir para o porto principal, em busca dos navios capitais que ele foi enviado para afundar. De acordo com o último uh, reconhecimento... Donuts esperava que Prien encontraria um ancoradouro cheio de navios. Mas, para a infelicidade de Prien, ele não encontra um único alvo. Ele esperava encoraçados ou porta-aviões, mas eles se foram. Prynne abandona o ancorador principal e vai mais para o norte. Após quase uma hora de buscas, eles avistam uma silhueta grande à distância. Baseado no perfil e em informações do reconhecimento, eles acreditam ver um encouraçado classe Royal Sovereign em primeiro plano. E atrás, o cruzador de batalha HMS Repulse. Estão a cerca de 3 mil metros de distância e na escuridão, mas estão errados quanto ao Repulse. O HMS Repulse não está em escapa flow O cruzador de batalha se foi. A única embarcação ao norte é um pequeno porta-aviões, o HMS Pegasus. Então pode ser que ele tenha visto o que esperava ver. Mas Prynne está certo sobre o encouraçado classe Royal Sovereign. Ele encontrou um navio capital. Que se provou ser o HMS Royal Oak, um símbolo duradouro do poderio naval britânico na Primeira Guerra Mundial. Ele atuou valentemente durante a Batalha de Jutland e ainda é um dos maiores e mais fortemente armados encoraçados dos britânicos. Royal Oak é uma unidade de linha de frente da frota doméstica britânica. Sua única fraqueza é que é um pouco lento, possivelmente graças a uma blindagem extra que recebeu. Ele tem armamento antiaéreo moderno, é muito poderoso, com suas oito armas de 38 centímetros e é, portanto, um ativo muito útil. Apesar de sua idade, o HMS Royal Oak ainda é uma embarcação formidável e um alvo legítimo. Em meados de outubro de 1939, cerca de 1.200 tripulantes servem a bordo do Royal Oak. 120 têm 18 anos ou menos. Conhecidos como marinheiros garotos que vieram a bordo para treinar. Enquanto a tripulação do Royal Oak dorme, Preen alinha seus disparos. Nice. Logo depois da uma hora, ele dispara a sua primeira salva. Dois torpedos viajam em direção ao HMS Royal Oak e um ao que ele acredita ser o HMS Repulse. Após três minutos, uma única pequena explosão. A bordo do HMS Royal Oak, os britânicos demoram para perceber o perigo em que se encontram. O primeiro torpedo atingiu a frente do encoraçado de 189 metros, causando a quebra de correntes de âncora, mas pouco dano além disso. A tripulação escuta a explosão e a vibração do primeiro torpedo, e muitos deles saem de suas redes e sobem para o convés para investigar o que aconteceu. O capitão e outros oficiais aparecem. Equipes se espalham para inspecionar o navio, mas o alarme geral não é soado. Enquanto isso, a bordo do U-47, Gunther Preen precisa decidir se deve correr para a segurança ou arriscar outra salva. A decisão mais perigosa é ficar dentro de Escapa Flow e realizar um segundo ataque. Preen decide preparar sua proa para uma mira melhor no encoraçado. Então, após a primeira salva de torpedos errar... Prien enfrentava um problema grave, porque ele precisava recarregar seus tubos de torpedo de proa. Normalmente, um submarino se retira da ação e submerge para recarregar abaixo da superfície, o que é a abordagem mais segura. Mas Gunther Prien não tem intenções de jogar seguro. 14 de outubro de 1939, Ilhas Orcades escocesas. O capitão 80 Gunther Preen acabou de disparar uma salva de torpedos na direção de um encouraçado na base naval britânica de Scapa Flow. Sem danos aparentes ao navio, Pryan ordena que sua tripulação recarregue seus tubos para a proa na superfície o que levará pelo menos 10 minutos. Um tempo muito longo para um submarino no meio de um porto inimigo. Pode ter parecido um tempo interminável para a tripulação, mas você tem que ter em mente que a tripulação tem que trabalhar. Os homens na ponte precisam observar o horizonte e os outros homens precisam recarregar os torpedos. Então, provavelmente, o tempo está passando mais rápido do que esperaríamos. Durante o recarregamento, Preen manobra seu U-Boat e dispara seu único torpedo de polpa. Esse torpedo também erra. A bordo do HMS Royal Oak, o barulho alto do primeiro torpedo acordou alguns dos tripulantes. Equipes investigam pequenas inundações e o cheiro de fumaça. Eles não fazem ideia de que um submarino inimigo entrou no porto. Basicamente, a frota doméstica não estava esperando um U-boat alemão em escapa-flow de jeito nenhum. Enquanto isso, a tripulação de Prune recarregou seus tubos de proa. E ele coloca o U-47 em posição. para disparar outra salva em direção ao famoso encouraçado. Os torpedos acertam a mira. Os três atingem o alvo, com segundos de diferença. Há enormes explosões, muitas cargas de cordite pegam fogo, fazendo as chamas passarem pelos compartimentos e queimarem várias centenas de tripulantes do Royal Oak. O Royal Oak então tomba, e esses marinheiros ou se afogam, ou queimam, ou são sepultados dentro do poderoso Oak. Enquanto ele afunda ali em escapa-flor. O outrora prestigioso, encouraçado e símbolo do poder naval britânico afunda em cerca de 13 minutos. Mas Gunter Preen não espera para assistir o fim do Royal Oak. Preocupado em ficar preso em Scapa Flow por um contra-ataque britânico, ele liga seus motores a diesel. Após a salva final, Preen e sua tripulação não estão preocupados com a furtividade. Eles querem sair o mais rápido possível. Então eles vão a toda velocidade em direção a Kirk Sound. Agora Preen precisa decidir como sair de Scapa Flow. A maré alta passou e a água em Kirk Sound está mais rasa. Então ele não pode pegar o canal norte. Ele precisa pegar o canal sul, que é mais profundo. Já se passaram quase 90 minutos da água parada. E Prien precisa enfrentar a maré forte, o empurrando de volta para o porto. A corrente é estimada em oito nós contra o U-Boat. E Gunter Prien acha que não está progredindo. Vagarosamente, o U-47 prossegue com dificuldades pelas correntes de Kirk Sound e escapa livre das Ilhas Órcades. 45 minutos após a fuga de Preen se passarão até que os britânicos mandem um contratorpedeiro procurar um submarino inimigo. Como o comodoro alemão Carl Donuts havia previsto, o ataque destrói a confiança dos britânicos em escapa-flow. Navios são realocados para outras bases navais enquanto a segurança é aumentada. Durante as transferências, os britânicos perdem outro encouraçado e um cruzador. Eles atingem minas plantadas pelos U-boats de Donuts. Dos 1.200 tripulantes a bordo do HMS Royal Oak, 833 morrem no ataque. Inclusive, 48 dos 120 marinheiros garotos. A morte de tantos garotos adolescentes causa indignação pública na Grã-Bretanha, fazendo com que a Marinha Britânica proíba marinheiros garotos em embarcações navais ativas. O naufrágio do Royal Oak é um tremendo choque para a Marinha Real. Vem em uma hora ruim... E ter um encuraçado especialmente com o nome Royal Oak naufragado em Scapa Flow é uma verdadeira desgraça e é também um grande golpe para o moral britânico. Até mesmo Churchill é obrigado a reconhecer a habilidade do Capitão Lieutenant Priam. Gunter Priam e sua tripulação são recebidos na Alemanha como heróis e levados no avião pessoal de Hitler a Berlim. A comemoração acontece tão rapidamente que alguns nem conseguem vestir seus uniformes formais. Nesse caso, você os reconhece como submarinistas. Parece que vieram do fronte, do esforço de guerra e não de um... Uh, porto em tempos de paz. Todos são premiados com a cruz de ferro de segunda classe por seu papel no ataque. Hitler condecora Gunter Pryan pessoalmente com a cruz de cavaleiro da Cruz de Ferro, o primeiro submarinista nessa nova guerra a receber essa honraria. Joseph Goebbels, ministro da propaganda de Hitler, usa Gunter como o primeiro herói nazista da guerra. Depois disso, ele se torna parte da máquina de propaganda na Alemanha, e ele é construído como um herói de guerra, parecido com as estrelas de rock ou os grandes esportistas de hoje. Por um lado, Pri é usado pela máquina de propaganda, mas por outro, ele amava isso. Todo garoto na escola da Alemanha o conhecia a essas alturas, e ele viajou pela Alemanha contando o que aconteceu em Scapa Flow, e ele adorava. Então era uma grande encenação. Após o ataque, Carl Donuts é promovido a contra-almirante. Aos olhos de Donuts, o ataque ao Scapa flow foi um grande sucesso, apesar de só um encoraçado velho e ultrapassado ter sido naufragado. Mesmo assim, em termos de propaganda, é um grande sucesso. Ele provou o valor e a capacidade de seus U-Boats e suas tripulações. Isso lhe dá um bom argumento para construir o braço dos U-Boats... como a principal arma da Kriegsmarine. Priem continuaria brilhando como um dos maiores ases dos U-Boats da Alemanha... e afunda 31 navios aliados. Em 7 de março de 1941... O QG dos U-Boats recebe uma última mensagem do U-47, pouco antes de um ataque a um comboio aliado entre a Islândia e a Escócia. Foi reportado como afundado. Ninguém sabe seu verdadeiro destino. Os britânicos, se cambaleando após o ataque de Prynne, demitem o Almirante no comando das Orcades e adicionam defesas anti-submarinos significativas ao porto. Incluindo as barreiras de Churchill, que ainda ligam as ilhas até hoje. Nenhum submarinista inimigo desde Gunther passou pelas defesas do porto.